Uh, Como é que... No YouTube, no YouTube o meu arroba é pesca magnética, né? Eu consegui pegar um, um arroba, assim, que, que era o, o mais forte do nosso canal, né? E, e, e no, no, na zona do TikTok, Kawai, uh, é, pesca e de, é pesca e detectorismo. E no, no Instagram é pesca magnética e detectorismo, que é igual do do YouTube, o, o nome do canal. Mas escrevendo pesca magnética e detectorismo os uh, nossos canais estão graças a Deus aí bem bem altos então ele acaba aparecendo em, entre os, os primeiros ali quando o cara vai buscar massa cara que legal isso é, é muito legal. legal e pô cara eu, te, eu agradeço te agradeço por essa oportunidade de estar conversando com você, com você e trazendo né essa modalidade que não deixa de ser esportiva né para todo tudo. mundo poder saber conhecer Tipo, a gente vai desenrolar para saber aí o que você já captou, já pescou, né? Meu, quais foram as tretas roladas aí, né? Não, com certeza, já teve muita coisa que aconteceu, já chama umas coisas aí inesperadas, um negócios que o pessoal joga que a gente não entende, por que que jogam no Rio inclusive, até no detectorismo, né, que, que até o pessoal tem, tem dificuldade, às vezes, até de falar o nome detectorismo, uh, que, que o pessoal, tá, às vezes, está na água, num lugar de banho, e tem as coisas que a gente desenterra, que não dá para entender por que que está lá, e o que que levou alguém a, levar, a jogar lá, né, mas... Uh, ah, sim. A gente fica tá, na dúvida, né, cara, né, que, é, com o que que está tá virando, virando e tudo, e tudo mais, mais, né, né? Então, então qual, qual foi o objeto, objeto mais é, inusitado, que inusitado que você achou? Mais inusitado, eu achei uma espada. Espada? Uma espada. Eu tava no. Eu tenho. Acho que até a capa do, do vídeo do YouTube. Eu, eu tava fazendo pesca magnética num rio e eu puxei uma espada, realmente uma espada. Assim, fa falta a mão aqui na tela. Ela, era, ela tinha um, um metro e meio, mais ou menos, quase, de espada. Não estava esperando achar uma espada dentro do rio. Cara, dentro do rio? Tipo aquela, aquela espada, espada meio que de cadete, assim? É, tipo essa que tu vê a cavalaria usando, assim, com cabinho de couro e tudo. E o que, que leva né, a pessoa realmente jogar lá dentro? Olha, eu não sei. Uh, às vezes, assim, ó, tem. é muito comum o pessoal fazer simpatias, oferendas em beira de rio, e cada, cada assim, eu, eu não, não, não sou de nenhuma religião que, que mexa com isso, mas uh, eu vejo o pessoal comentar, e sempre que eu encontro alguém que é dessas religiões que fazem oferendas no Rio, eu sempre tento obter o máximo de informação. E, às vezes, alguma oferenda, alguma coisa que eles fazem, existe que que use alguma coisa, algum símbolo, né? tem Eles têm muitos ah. símbolos, né? E, e existe que eles joguem no Rio alguma coisa que represente aquilo que eles estão buscando, né? Cara, que massa! E assim, bicho, é um risco, Pô, porque... Como que você pesca isso? Vamos lá. Uh, eu comecei fazendo só das pontes, né? Eu ficava em cima de alguma ponte ou na beira de algum rio e arremessava o imã lá de cima, mas tem um limite, né? Você só consegue pescar até uma certa distância, se a correnteza está muito forte, o imã não para no fundo. Daí eu faço, eu, pesca, eu faço pesca esportiva também, né? E eu tinha um caiaque. E daí eu decidi, ah, vou pegar o caiaque, vou botar o imã e vou, vou remando. Tá? que daí eu consigo ir mais longe, eu consigo em mais lugares, né? Uh, e é muito comum o imã trancar nos galhos, né? Então, de cima da ponte, tu perde o imã, né? E com Sim. o caiaque eu consigo te trancar. Então, o caiaque me levou a, a lugares mais longe. E, e daí eu uso colete, né? Caso o caiaque virar mas até o momento nunca virou, eu, eu remo há mais de cinco anos, né? Nunca, nunca virei o caiaque, então, então não, não tive esse problema ainda, né? Os riscos assim mais é de pegar um tétano, alguma leptospirose, aí por causa da água suja dos nossos rios. É realmente é é bem esportivo. esportivo. <risos> não é magnético, não, é, esportivo. é Caraca, mano, então tem esse, esse risco tudo. tudo. É, e cortar a mão é normal, né? Porque, como tu tá puxando objetos metálicos, tu, eu uso duas luvas, mas mesmo assim, uh, no final do dia, eu fico às vezes oito horas pescando a fio, né? Para conseguir pescar bastante coisa diferente, produzir conteúdo para o canal. E no final do dia, é, é uma luva por pesca. A luva sai rasgada, tanto a de látex quanto a luva de, de tecido por fora. Ela sai destruído, então é uma vez, uma luva por pesca, tem que comprar uma luva a cada pescaria que eu faço. Tu não usa luva tática, tática, né? Não, eu uso uma que ela tem, eu uso a de látex normal, aquela cirúrgica, pra, pra não vir a sujeira menor, e por cima eu uso uma preta, que é um tecido preto atrás, e na frente ela tem um látex grosso, que o pessoal chama de tipo antiderrapante, né? só que ah, só que como eu tô sempre puxando a corda e, e levando para frente e pra trás o dia inteiro, né? Se tu vê os movimentos, é para basicamente ficar sempre raspando a corda na mão. Então, em oito horas de pesca, a luva no final do dia tá toda furada. Caraca! Pô, e realmente, o risco de leptospirose, tétano, é brabo. É, eu, eu digo que eu, não, eu tenho reforço, né? O que tiver de... De água que, que sobrou no carro há três dias lá pegando sol, eu tomo. Não, não tem frescura, eu digo que devo reforçando o sistema imunológico, né? Não pisa esses dias. Eu entrei num, num esgoto. Tem, tem uma saída de esgoto no em um dos rios que eu vou. Que sai todo o esgoto da cidade e deságua por ali. Quando o rio tá baixo, eu consigo entrar a pé dentro desse esgoto. Então, esses dias tava bem baixo, eu entrei a pé lá. Mas igual o esgoto lá no pé, o esgoto da cidade estava saindo, né? E a gente vai... Entrei para ver de curioso o que, que tinha lá dentro, tal, filmei e botei no vídeo também. Caraca, meu mano. Então tu entra... Pô, então o cheiro deve ser desagradável, é né? É ruim, é ruim. O cheiro é exatamente o que tu está imaginando de um esgoto, assim. Nossa senhora! E do, e do caiaque, caiaque também, também dando esgoto, do rio poluído e tal, né? Eu entro em todos. O que tiver aí não, não tem frescura. Eu não me, não me fresquei por essa parte aí. Pisa né? em água suja, água podre. E segue Já é o caiaque, Eu mano? Eu só tomei uma vez o caiaque e foi de propósito para pedir a minha esposa em casamento. Essa porra. É. Ela. Mano. Ela tem caiaque, eu também, né porque a gente gosta muito de fazer pesca esportiva mesmo. E daí Sim. eu queria pedir de um jeito diferente. Então eu fui para o meio de uma lagoa onde a gente estava remando, deixei ela aí um pouco mais para frente e eu fingi que eu tombei do caiaque e disse que eu precisava de ajuda. Daí eu falei para ela, vem me ajudar aqui a subir no caiaque. E ela não quis vir, ela achou que eu estava mentindo, porque eu justamente eu nunca caio do caiaque, ela achou que eu queria derrubar ela. Daí eu tive que quase implorar pra ela vir me ajudar, daí quando ela chegou perto do caiaque, que ela foi me estender a mão. Em vez de eu dar a minha mão pra ela, eu abri a, a caixinha com o com um anel daí, pra pedir ela em casamento. Caraca, mano. Porra, isso é totalmente diferente e inusitado. Isso é? É, não. Eu não gosto de ser igual, né? Eu não gosto de ser igual a maioria. Eu tento ser, fazer algo diferente e com a maioria não é a minha praia. Daí. Porra, cara, que maneiro. Agora eu me explica o seguinte. Para mim não, porque eu tô ligado já como é que funciona Mas como que é pra galera que quer entrar nesse meio, nessa brincadeira De, de, de ajudar até o meio ambiente de certa forma, né? Sim Como é. que funciona para você pendurar na ponta de uma corda, de uma linha, sei lá Um imã, é qualquer imã, onde é que você compra, como é que funciona essa fita? Sim, é, essas perguntas aí que tu fez são exatamente as que o pessoal mais faz e, e, inclusive, às vezes, por excesso, por muita gente perguntar isso, eu acabava fazendo vídeos, né, tem vídeo em que eu comparo, né, uh, o imã de alto-falante, todo mundo vê um imã e pensa, ah, é aquele imã que eu arranquei do meu alto-falante quando era criança, né, o pai quebrava algum alto-falante, sobrava aqueles pedaços de imã, colava os, os recados na geladeira, e, ou ficava brincando lá, usava até para segurar uns pregos em algum lugar, não é o mesmo ímã que, que tem no um alto-falante. O alto-falante é um ímã de ferrite, né? Que é um, aquele ímã preto, e o ímã que eu uso uh. é um ímã de, de neodímio. É, é um ímã é um, é é de terras raras, que eles falam, que ele é um ímã extremamente mais forte. Uh, enquanto um ímã de um alto-falante, sei lá, desse tamanho, assim, uh, ele levanta um quilo de ferro, uh, aquele ímã que eu uso, que tem 90 milímetros, até eu tô com um aqui, deixei aqui para demonstrar, ó, esse aqui é um ímã oh, de 90 milímetros, tá? Uh, ele tá até bem preto aqui, porque esse, esse tipo de material, ele, ele oxida muito rápido, tá? Ele tem uma, uma camada de cromo para proteger, mas ele oxida rápido. E, e esse aqui, esse aqui ele levanta 340 kg de força. Como, como assim, 340 kg de força? Esse ímã aqui, digamos assim, ó, se, tu, se tu tiver uma chapa de aço bem grossa, Bem grossa, quanto mais grossa, melhor ele consegue impor a força. Se tiver uma chapa de aço bem grossa, uh, que pese, por exemplo, uns 300 quilos, e a superfície estiver bem lisa, tu consegue pôr esse imãzinho aqui e erguer com. Logicamente, deve ter que ter algum macaco, alguma coisa para erguer, né? Mas tu consegue Sim. erguer com esse imã aqui, por exemplo, 300 quilos. Um pedaço de metal de 300 quilos. Contanto que ele seja grosso o suficiente para o imã poder impor a força dele. Total, né? para erguer. Entendi. Agora fez total sentido é, quando eu vi essa pesquisa dos 300 quilos, né? Sim, parece uma Entendi. coisa exagerada, né? Pô, porque a gente vê lá os vídeos que vocês puxam e realmente parece um tanto quanto exagerado. Fato. Pois é, é depende muito do... A espessura, o pessoal fala muito, ah, se tu prender num carro. Não, um carro vai soltar, o imã não vai puxar um carro, vai soltar fácil. Por quê? Porque a lataria do carro é uma folha de papel, né? Agora, Sim. se tu olhar, tem um vídeo nosso aí que eu peguei, por exemplo, feixe de mola de caminhão. Feixe de mola de caminhão, ele tem uma polegada de grossura. Então, ele tem 2,3 centímetros, às vezes, de, de espessura. Então, quando tu prende o imã naquela, naquele feixe de mola, com a mão eu não consigo tirar. Eu tenho que parar a pescaria, achar alguma barra de ferro que eu já tenha pescado e fazer uma alavanca Uh, no imã pra conseguir tirar o imã desse fecho de mola, porque daí realmente é um ferro muito grosso e o imã consegue impor toda a força dele no ferro então na mão tu não tira Caraca, mano é. que sinistro negócio e aí tu lá, tu tá quanto tempo fazendo essa produção de conteúdo aí? Eu comecei há mais ou menos eu comecei há dois anos mas eu entrei pras redes sociais mesmo assim, foi há um ano e meio eu estava fazendo, um amigo meu estava fazendo pesca magnética, ele falou, bah, olha só o que eu achei aqui, o que eu achei lá. E por acaso, eu já tinha um imã comprado há uns 10 anos já, 10 anos atrás, quando ninguém nem ouviu falar em pesca magnética, eu tinha trazido já da, da gringa lá um, um imã, que eu vi que os caras lá faziam, né? E, e eu comprei o imã, mas nunca, nunca pratiquei o imã, estava novo, jogado na gaveta. E daí meu amigo, dois anos e meio atrás, mais ou menos, falou que estava fazendo, um dia ele tava, tava, me convidou para fazer lá, falou, oh, tô fazendo aqui e tal, chega aí. E eu estava com o imã no carro, fui lá pescar, bah, achei sensacional as coisas que vinha essas inusitadas e tal, e a poder né, tirar algo do rio que alguém às vezes queria que fosse esquecido, ou que achou que ninguém encontrar, né? E, e daí comecei, daí seis meses comecei fazendo assim, resolvi tirar umas fotinhos no no Instagram sobre o que eu achava, fiz no Instagram só para isso. Daí o Instagram começou a dar certo. Daí eu já comprei um detector para ampliar o hobby, né? Para poder não achar só ferro, mas também achar ouro, né? Que o ímã não pega ouro, mas o detector eu consigo achar ouro, né? E prata. E daí foi indo. Daí decidi uh, gra gravar para o YouTube. Daí, daí minha esposa tinha uma câmera de ação, peguei, a, roubei a câmera dela emprestada, não devolvi mais. <risos> E aí foi crescendo, começou a dar certo o YouTube, começou a dar certo as outras mídias, comprei uma câmera melhor agora, fechei parceria tanto para o pessoal do detector de metal, quanto para os rimas, né? Então eles me apoiam com os rimas, me apoiam com o detector, ou me dão um desconto em alguma coisa, para poder seguir o hobby em troca a gente divulga o canal, uh, as lojas deles, né? E todo mundo cresce junto daí, né? Boa, cara. E. Do IMA lá, qual que é o teu patrocinador, teu apoiador? Do IMA é melhoresmanias.com.br Boa, boa. Então essa galera te dá um help nessa parada. Dá, e também, e eu pedi, na verdade, o que, que eu fiz? Eu falei para eles, eu quero só o me mandem os IMAs para eu poder seguir fazendo hobby, manda alguns IMAs para sorteio, e falei assim, nem, nem precisa mandar percentual de, de comissão de vendas para mim, repassa para o repassa para os inscritos, então eu criei o cupom lá com eles, que é PESCA5, que daí o pessoal ganha mais uns 5% aí de desconto quando vai comprar com eles, uh, que está atrelado ao canal, para que eu falei, não precisa nem, para mim o hobby já tá legal e seguir com o canal também tá legal, então repassa aí o, os descontos para o, o que eu ganharia, talvez, de alguma comissão, repassa para os inscritos aí, então sempre digo, o pessoal da, do, do link dos imãs, né, Melhoresmanias.com.br e o cupom de desconto é Pesca5. Ambos. Ah, tá. Ali do, do, do Iman, Pesca5, cupom de desconto. Isso. E no detectorismo. No quem detectorismo. É, teu é a Sitiodetectores.com.br. Sitiodetectores.com.br. Esses aí, o que, que eu falei com eles? Eu negociei que é para dar brindes para o pessoal. Quando a gente começa no detectorismo. A gente apanha muito no sentido assim, a gente acha que é só comprar o detector e sair andando. E daí tu não sabe onde botar os achados, tu começa a achar muito lixo, tu tem que levar esse lixo embora também, né? Não vai deixar o lixo na Sim. praia, que tu vai voltar algum dia para detectar e o lixo vai estar tá ali, vai te atrapalhar na, na detecção. Então eu falei para eles, troca por, faz brindes para o pessoal. Então o pessoal que compra um detector lá vai ganhar uh, uma pochete para botar os itens, ganha balança de precisão para pesar as, as alianças que acha, ganha teste de ouro para saber se o que tu achou realmente é de ouro, então ganha luva para proteção também, porque também suja bastante a mão com os itens enferrujados. Então, tu, falei para ele criar brindes para o pessoal, ganha, quando é um detector mais caro, ganha pinpointer, que é um um, é um detector miniatura, assim, quando tu cava um buraco, às vezes é difícil tu achar onde é que está o item, porque a bobina do detector, né a parte que detecta é muito grande, Daí tem, tipo, uma caneta que, que, tu, que ele ganha quando compra um, os detectores mais caros, que a caneta aponta exatamente onde é que está aquele item para te não ficar cavando à toa, né? Ah, cara, massa. É. Entendi. Tipo, é como você falou, um ponte mesmo, né? É, é, pin, é bem pointer mesmo. Ele aponta o, o local onde tá o, o objeto para te cavar exatamente ali. Daí tu não perde tempo. Caraca, mano. E aí, des desculpa, mas eu preciso te perguntar isso. É, e vou perguntar da forma mais esquisita possível. Seu trabalho hoje é esse ou você tem um trabalho dito comum? Não, eu tenho um trabalho comum. Uh... Ah, bom. Então eu sigo normal. Então eu só faço esse hobby nos finais de semana. Conto aí com a, com a compreensão da esposa para abandonar ela sábado e domingo. <risos> às vezes, às vezes ela me acompanha. Mas ela gosta mais de detectar porque é uma coisa mais limpa, né? A pesca, magnética, ah, a pesca magnética, tu vai sair ou tu inteiro sujo ou o caiaque inteiro sujo, porque tu puxa a coisa do fundo da lama do rio, né? Então, quando sobe, sobe toda suja, o caiaque fica imprestável. Ah, uh, que nojo. Mas no, daí eu faço nos finais de semana, no tempo livre. Então, eu, durante a semana eu edito os vídeos e lanço os conteúdos, né? Na, na, no, no TikTok, Kawai, eu lanço mais os shorts, né, os vídeos curtos, e no YouTube algum também mas e, e, e durante a semana eu edito o vídeo que eu vou postar todo sábado. Todo sábado eu posto um vídeo uh, no YouTube, e daí até hoje, pelo menos em um ano e meio de canal, não falhei nenhum sábado sem postar um vídeo. Estou conseguindo todo sábado postar um vídeo de alguma pescaria magnética ou de algum detectorismo que eu fiz. Cara, tua esposa, então, é muito parecida com a minha. Uma <risos> santa ali, tá ligado? Ela é. Agora, por exemplo, eu tô aqui, e ela tá sentada no chão da cozinha ali, vendo, vendo o podcast aí com os fonezinho <risos> dela, para ver como é que tá sendo, porque como eu ia estar com o fone, é que ela não ia ouvir o que tu falava. Ah, com certeza. E como é que é o nome da patroa? É Gabriele. Gabriele, salve, salve para você. tamo junto. O nome da minha produção aqui é Joyce, e tá ali sentadinha controlando todos os BO que tá rolando. <risos> é, não, ela não me é ajuda. Fácil dá uma força, esses tempos eu consegui fazer, cometer o erro que eu fui pescar, fazer a pesca magnética, eu saí de manhã, sete e meia da manhã, ela estava doente, daí não, não foi me acompanhar, e quando eu cheguei no lugar, eu esqueci o colete e a cadeira do caiaque. Ah. Daí eu, pá, voltar tudo, já tinha até tirado esse do caiaque, do carro, tudo, botado todos os rimas, tudo no caiaque, Bah, daí eu liguei para ela e falei: Bah, tu não vai acreditar, eu esqueci o, esqueci o, o caiaque, a cadeira e o colete. O colete, principalmente, é fundamental, né? Porque é um monte de corda nas nossas pernas, objeto pesado. Se tu cair do caiaque enrolado nas cordas, se não tiver de colete, tu, tu, pode esquecer, vai, vai afundar. E daí ela foi me entregar, mesmo doente, levou. Ela não só foi, como ela fez todo um vídeo." tendo que levar levando a ca... o colete o ca... a cadeirinha também mostrando anda anda anda fez toda uma montagem e depois publicou para para mostrar a vi... isso a vida de da... de uma mulher de um youtuber alguma coisa assim baita de uma sacada é não, Inclu... espero. inclusive vou pedir licença e vou falar o seguinte Joyce copia a ideia <risos> <risos> Tá rindo aqui na frente. É, tem que mostrar as pendengas, né? Que daí dá, dá Rapaz, pra... Rapaz, vou te falar. Conteúdo. Hoje eu tava aqui, ó. Falando com uma lutadora de Muay Thai. Sim. E do nada, irmão. Quer ver? Eu vou pedir para produção virar a câmera aqui. Gira aqui para mim, ó, Onde aconteceu a parada? Bem dessa parada aqui, ó. As espumas acústicas e tal. Essa parada aqui solta, ó. Tá ligado? Do nada, irmão. A parada me cai, porque ela não é presa, ela é solta mesmo, toda ela. Ó, inclusive dessa bosta aí. Ó. Então, cara, do nada, tô na resenha aqui e o bagulho caiu na minha cabeça, mano. Então, eu dei um pulo, cara. Não sabe o que tá acontecendo. Não sabe, cara. Tipo, todo mundo aqui riu. E faz parte, né, irmão? Segue o baile. Né, com certeza. Pô, cara, e aí? O que que tu tirou, vamos lá, é, top 3, tá. de, de, do terceiro para o primeiro, na tá. tua visão? Tá, eu botaria o terceiro, seria uma, uma faca de prata que eu peguei ah, na, tá. na pesca magnética. Até o pessoal, real sempre que eu falo que eu peguei uma faca de prata na pesca magnética, o pessoal fala, tá, mas prata não é magnética. Só que a lâmina da faca era de inox, uh, um inox magnético. Então o que acontece, era uma faca uh, que o cabo dela era todo de prata e a, ela tinha uma bainha, aquelas bainhas que geralmente tu guarda a faca que são de couro, a bainha inteira também era de prata. Então era uma hum. estrutura de prata na bainha e a estrutura de prata no cabo. E estava encaixadinha, novinha assim, inteirinha, e, e quando eu desci o imã, o imã conseguiu, como ele é muito forte, ele conseguiu agarrar pela parte magnética da lâmina e daí veio essa faca de prata aí que é toda trabalhada eu fiz uns shorts até com ela fiz um no, no vídeo também uh, botei que eu achei ela uh, que foi o top 3 assim que eu achei pô, muito legal um monte de gente veio querendo comprar ela mas eu como eu nunca vi então eu fiquei para mim de recordação mesmo não é, com certeza é uh, diferente, né? É, com certeza. O segundo eu diria que foi um revólver 32 que eu achei uh, no coldre ainda. Ele tava inteirinho, era um revólver. Alguém, provavelmente alguém não quis mais e não sabia como se livrar do jeito certo e achou que tocando no Rio resolvia, né? Então tava uhum. inteiro o revólver 32 com era da, da Taurus. Com, com o coldre de couro, tudo novinho, novinho, e o top 1 foi um, também um revólver, foi um 38 série especial da, da Taurus também, uh, que também tava zero bala, e daí era um revólver realmente novo, novo, era um revólver que era da produção daquele ano, que daí provavelmente alguém fez algo muito errado com ele que quis se livrar, porque quem é que joga um revólver de 5 mil reais no Rio, né? Não, não conheço é. ninguém que jogue aleatoriamente, né? Mas concordo contigo. E esse é o que está na Thumbis aqui do, da nossa resenha? Não, esse aí, esses, esse da Thumbis aí, ele é um 32, mas esse já está mais enferrujado. Esses da, do Top 2 e Top 3, eles estavam novos, novos. Dava para simplesmente botar a munição e, e sair usando. Esse aí, ele já estava mais, há mais tempo no Rio, já devia estar tá pelo menos em uns seis meses. Então ele já estava com algumas partes desgastadas. Uh, eu listei esses dois aí, mas eu já achei 14 armas. já Caraca! É. Já e achei. o top pisc... 1. É, o top 1 eu botei o, o, o 38, né? O 32 ah, tá, eu deixei eu no 38. top 2. Isso na pesca magnética, né? Uh, o detectorismo Sim. detectorismo daí uh, teve uh, aliança que a gente achou de, de ouro e pulseira de ouro também a gente achou. Uh, que daí também é tudo... Como o ouro vale, está é, agora em 300 reais o grama, praticamente. Então uh. qualquer, qualquer aliancinha de ouro aí pesa 2, 3 gramas, né? Então o cara... O pessoal, na verdade, assim, tu compra, quando tu vai comprar uma aliança, né, de ouro para um casamento, coisa assim, ela tem 3 gramas e eles te cobram 4, 5 mil, né. Uh, mas se tu for ver em peso do ouro, ela vale 900, mil reais, 2 mil. Então, geralmente, quando o pessoal termina um relacionamento aí, quer vender a aliança, acaba no final ficando para si, porque pagou 5, quando vai vender na naqueles caras que compram e vende ouro, eles querem te pagar mil reais, né? Então, as pessoas acabam não vendendo. Então, vou dar dica aqui para vocês que querem casar e economizar dinheiro. Procure o Leonardo. Ele vai <risos> lançar hoje um link de venda de e-commerce de grama de ouro. Vai sair felizão. Vender aliança na, na grama, né? É mais em conta que comprar na joalheria. Pô, total. Então, investimento praticamente zero. É, tu tem que... É, ou tu compra um detector né? e diz, ó, a gente só casa quando eu achar as alianças. <risos> Boa desculpa para enrolar <risos> Essa daí. Cara, e você mexe com moeda também? Eu estava olhando lá uns Sim. bagulho lá seu Sim, o pessoal gosta bastante né? Uh, como é natural no, no detectorismo e na pesca magnética Vem muita moeda Que para nossa sorte aqui no Brasil As nossas moedas são magnéticas né? Uh, na, na Nos Estados Unidos, se eu não me engano A moeda é de cupro-níquel Então ela não pega no imã Uh, então não tem, eles não têm essa sorte, mas nós aqui temos essa sorte. Eu comecei a pegar muita moeda, e o que o pessoal geralmente faz é pegar moeda e troca, né? Mas daí eu comecei a entrar nos canais de numismática, que seria o, o nome de quem coleciona né, uh, as moedas, e eu vi que tinha moedas que... Numismática? Numismática, isso, seria é, é quem coleciona moedas, né? Entendi. E, e daí eu comecei a ver que tinha moedas que, que eram correntes de agora e que valiam mais dinheiro. Só por algum defeito, algum erro de cunhagem, uh, e eu comecei a me atentar mais nas moedas. E daí, quando eu pegava uma moeda que tinha esse defeito, uh, eu começava a fazer algum vídeo, um reels, um shorts para o pessoal, para alertar o pessoal: ó, oh, essa moeda aqui vale mais do que o valor de face. E também deu uma bombada também numa parte por isso, porque muita gente não sabe que, por exemplo, a moeda de um real antiga, não sei se tu te lembra, tinha de um real antiga que ela era toda prateada. Ela, Uit, lembro, lembro. É, ela ela é de 1994. Em 2012 o Banco Central começou a recolher essas moedas porque elas eram muito fácil de clonar, né? Porque é só uma chapa de metal uh, prateado então era muito fácil de clonar. No momento que eles começaram a recolher essas moedas, elas começaram a ficar em falta e o pessoal que coleciona gosta do quê? De moedas raras. Então, de um real essa moeda já passou para R$10,00. reais Então, é um, é uma valorização de 1000%. O cara pensa, pô, mas só R$10,00. reais mas e quem tinha um cofrinho aí, com mil dessas moedas, né? Quanto que ele não consegue faturar vendendo elas aí para quem coleciona? E ah, com certeza. Isso, é, isso eu falei, mas essa aí agora, pega um real dos direitos humanos. Foram feitas só 600 mil dessas moedas. Essa moeda hoje em dia não sai por menos de, de 100, 150 reais. Caraca. e é a moeda que tá circulando aí só que o pessoal não tá ligado, tu pega no troco vê um desenho diferente na moeda de um real fala, bah, que moeda bonita e depois passa no troco do pão e rendeu 170 pila para alguém que, que tá mais ligado que tu, né Caraca, mano é, realmente cada vez que eu escuto uma história, eu fico mais impressionado porque, porra, eu tenho 45 anos, irmão, já tô na categoria de velho <risos> né? Hoje, minhas conversas são assim, caraca. Na farmácia tá, o remédio de pressão tá mais barato e <risos> você vê que tá velho. <risos> então, ganhar dinheiro hoje, mano, tá de certa forma mais fácil do que na época do meu avô. É, com certeza. O dinheiro tá Mas... aí, né? A gente diz, o dinheiro tá aí, só, só falta o pessoal pegar, só que às vezes tem que ter um esforço, e é esse esforço que o pessoal não quer fazer, né? Tu tem sei lá, um cofrinho cheio de moeda. Tu vai ter que olhar a moeda por moeda para ver se alguma delas tem um defeito. Tem gente que não, certeza. não quer fazer isso, né? Ou igual desconto em loja, cupom de desconto na internet. Às vezes tu vai comprar qualquer coisa que seja, vai comprar uma torradeira, tu vai lá e compra direto. Daqui a pouco tu vai olhar e tem alguma plataforma oferecendo cashback, né? Se tu tivesse entrado antes, procurado e comprado pela plataforma, chegado um desconto, né? Só que tem que ter Com esse certeza. esforço para ir atrás, né? O dinheiro tá aí, só falta pegar, né? Rapaz, você tem toda a razão e já tem o primeiro corte aí, ó. <risos> tá colocado na parada. Meu querido, e tua esposa, vocês estão casados há quanto tempo? A gente tá casado, o nosso casado é morando junto. Normal, ca... relaxa. Isso, morando junto e que dá quatro anos. Quatro anos morando juntos, que daí seria o casado, assim, entre aspas, né? O nosso casamento... É, a de dente ali. é o nosso casamento mesmo vai sair ano que vem. Top, verdade, parabéns né? já. Aquele que Conquista não tem volta, né? Tá aquele, aquele que separa os bens e que, não, que eu não posso mais deixar a toalha molhada em cima da cama é ano que vem. É desse aí. É, e <risos> cueca, juntos... Cueca, zoada. É. <risos> Exatamente. <risos> Mas juntos mesmo a gente está ela tá me mostrando pra eu não errar, senão ela vai brigar, ela tá fazendo com as mãos. estão 14 anos. 14 anos juntos. Caraca, 14 anos juntos já. É, desde a escola. Irmão. Com 17 anos, já, já tava junto lá. Pô, que maneiro, cara. Eu gosto muito de escutar a história do tipo assim, viu? Então, ela é tua parceira mesmo, cara. Não é nem esposa, eu acho que tá numa categoria maior ainda. Tá, Cúmplice, ela... parceira. Ela começou com os com os hobbies dela e ela foi vendo os meus hobbies e foi entrando junto e tudo que era hobby que eu acabava fazendo de algum jeito ela participava ou ela andava junto comigo e deixava eu fazendo o hobby ali ou ela entrava no hobby de cabeça e queria também então comprei o, o, o detector quando começou a dar certo canal que eu fui para um detector melhor eu ia vender outro detector ela já pegou o detector para ela disse que queria detectar também quando eu consegui um outro imã ela também já quis um outro imã o anterior para ela e, e assim o caiaque também já comprei para os dois agora agora também assim tudo que eu compro é em dobro né se um negócio custa mil eu já tenho que pensar que o um negócio custa dois mil né porque tem que comprar um para mim e um para ela eu acho que ela riu aí de fundo hein riu riu riu de fundo cara mas isso é legal bicho você vê de certa forma você é um digital influencer e, principalmente, você influencia ela e aí ela acaba entrando na onda e você tem, então, aí um, um piloto né, diretamente debaixo do mesmo teto. E aí você já Com vê certeza. ali, pô, vai dar certo isso. Com certeza. Eu já pergunto para ela, né? Eu mostro as thumbnails do canal, mostro os shorts que eu vou fazer, eu mostro tudo para ela. O que você achou? Tem que mudar algo? Tem que... Não tem que mudar? tá ok, ela me dá a opinião dela sincera, se tá ruim, ela manda refazer até ficar bom. Pô, cara, que irado. Isso é muito legal, uma parceria, né, e você vê, de algo que, puxa, é, fazer a pesca magnética da forma que você falou, dentro dos rios, nas condições que esses rios se encontram e tudo mais, por mais que ela não, não queira ir junto e etc, mas em algum momento ela tem contato com os objetos, nem que seja o ímã, fedido que volta. Tem. Ah, eu tenho que passar, para mim, entrar com os caiaques em casa, eu tenho que passar por dentro de casa para ir para o pátio dos fundos, né? Ah. Então eu entro com lama dos pés à cabeça, com aquela água podre do rio, e o caiaque também, porque o caiaque fica com alguma água, e às vezes eu bato o caiaque na, no marco da porta, e daí quando tu bate, aquela terra e lama seca cai dentro no chão, né? Ela então, deve ficar contente. Ela só me olha, eu digo, não, eu vou passar um pano. Ela, pano não, tu vai passar um pano molhado com um cheirinho, desinfetante, que senão vai ficar o piso marcado. Meu tá. irmão! Mas se resolve, eu passo o pano ali, levo o caiaque para dentro, tem que entrar quase pelado em casa para não sujar, não sujar a casa. Os vizinhos Cara, que tem, vi... a, o vizinho que pega a cena ruim, né? Depende, né? Vai que o vizinho gosta É, daí não sei, tem, talvez perguntar pra ele dia desse. Tô fora Pergunta não Cara, mas e aí? Eu vi uns vídeos teus O caiaque meio verde Ou é da poluição mesmo? Não, ele é verde, Esse, o meu é verde e o dela é roxo Ah não, beleza Cara, é uma parada que eu olhava Assim muito rasinho o caiaque e tu fica cheio de bagulho, <risos> teu pé fica lá, né, vrapo, aí cheio de bagulho em cima e tal, vou te falar real, vendo o vídeo, me deu uma certa agonia e também um certo prazer, tenho que ser realista nisso, tá? Eu fiquei assim, vai virar, vai virar essa porra, <risos> virar. <risos> tem, tem gente que deve aí... torcer, eu tenho certeza. Mano, como é que tu consegue ficar naquela parada? Parece uma chapa reta. Porra, eu vi tu pegando o remo. Falei, Meu, que maluco, doido. É, tem que ter... Com o tempo o cara pega o equilíbrio, né? O caiaque esse ali aguenta 210 quilos de peso. Então eu peso só 80. Então ainda eu tenho uma margem aí de... de 130 quilos. Ainda que eu posso botar de peso, né? Então ele é muito estável. E daí com mais o tempo que tu tem de de remo, que tu aprende a equilibrar o, o caiaque, então eu vou colocando os pesos distribuídos pelo caiaque para ele não pender mais para um lado, e se eu tenho um objeto muito, muito pesado, que nem eu já peguei barra de aço, de, de, de, de cano de aço de 3 metros de comprimento, chapa com um metro e meio e grossa, então esses objetos muito pesados eu pego eles e levo para alguma beira onde não tenha ninguém passando e deixo lá e no final do dia eu toco tudo para dentro do caiaque, aí sim, eu volto remando, sentado em cima da chapa, sentado com o cano atravessando as pernas, aí eu tenho que remar bem devagar para não virar o caiaque daí, né? Porque senão realmente ele vira, tem que, não adianta o cara achar que ele não vai virar, tem que remar se cuidando, senão ele vira. Tu sabe que eu vi esse vídeo, eu acho que foi até cano e chapa junto, eu acho que eu vi um vídeo desse daí. E Teve realmente um... você falava do caiaque ter um comprimento e o cano ou a chapa era mais comprido ainda. Isso, o caiaque tem 13,40 de comprimento. Pois é, eu vi, esse, eu vi esse vídeo aí, porque assim quem começou a ver essas paradas e se interessar foi meu filho de seis anos. <risos> aí o YouTube entregou um negócio, ele não sabe ler ainda. Então ele viu lá um negócio, pai, esse vídeo aí. E a gente começou a ver e, cara, ficamos doidos nas paradas, saca? Aí, de vez em quando, ele... Ah, rapaz, não, eu já estou de saco cheio. Aí isso passa dois, três vídeos, assim. Aí o YouTube entrega uma outra Thumbs ali. para ver esse daqui que chamou atenção e tal. A gente vai ver. E esse do que do... você relatou da, da, da chapa do cano, ele pediu para ver. Sim. E a gente estava vendo. E hoje ele tá lá vendo a gente, só que dentro do quarto dele. Sim. É, deram, só que a, a, claro. Claro. aquele... Aquele lá era um, era um... A thumb que eu fiz, acho que até era o caiaque verde, bem, a, chamando a atenção, e tinha aquela, aquele tubo de ferro enorme que atravessava o caiaque inteiro, então parecia quase que era uma bazuca. Esse pessoal que Isso gosta de, de Minecraft ou coisa assim, já pensa até que é um joguinho, né? <risos> e, e daí acaba clicando, que a criançada até é louca nesse negócio, né? Deus o livre doido mesmo, é doido, nunca vi pra te falar a verdade eu nunca eu nem sei o que que é, eu conheço o nome é, mas é aquele joguinho que parece, jogo... parece de Lego, né, é um joguinho quadriculado tu não entende, tu olha assim ah, ataquei o dragãozinho do não sei o que lá, e o vídeo tem 10 milhões de visualização e tu fica mas como assim, é um, é um joguinho de Lego todo quadriculado e bomba de visualização cara, não entende o que é que tá fazendo errado <risos> você vê Mó esquisito, cara. Rapaz, e desculpa mais uma vez, é, dentro dos trabalhos que você faz, o que eu já falei, trabalho normal, qual é o sua execução de trabalho? Uh, eu gerencio coleta de, de dados estatísticos, né? Uh, às vezes a gente, a gente precisa coletar aí dados de uma população ou de alguma coisa assim, uh, então eu gerencio uma equipe, né? Para conseguir concluir coletar esses dados. Né? Tem prazos, tem metas, tem, tem, tem que seguir ah, datas. Né? Então eu gerencio uma equipe para isso. Eu comecei trabalhando só diretamente na pesquisa. Agora eu já, já gerencio a agência lá para poder fazer que isso se execute da melhor forma né? e não atrase. Cara, você viu, perguntei porque nunca, jamais você vai associar a palavra que você usa e muito bem aplicada, hobby, com alguma coisa do gênero. É, não Porque tem nada é você... a ver, né? Nada a ver, mano. Você vai pensar o quê? O cara tem uma loja de ímãs, sei lá, tem uma importadora, tem uma loja de pesca, de esporte, ou o cara é esportista de algum, alguma modalidade, mas nunca essa função. É, que nem eu disse, eu não gosto de ser igual às outras pessoas, então eu, pai, ah, eu já tive aquário, já cheguei a ter 11 aquários em casa, já, já reproduzi peixe importado, já, já fiz, já... o que, que mais que eu fiz? Já nem lembro. Eu produzi isca artificial já, também, já... Aquário. quê? Aquário. Já fiz aquário também, além de, de, de criar peixes. Uh, ah, já lá, fiz como... muita coisa. Já, já produzi os próprios moldes, eu, eu, não, eu não queria só fazer iscas, né? Eu produzi o molde das iscas artificiais para depois eu produzir as iscas. Então eu fazia do início ao fim o processo, fiz e fiz muita coisa, Já, já de hobby já tive também de arminha de pressão, arminha de airsoft, uh, fazia bomba, ensinava. Uma, o meu para te ter uma noção, se eu soubesse que o YouTube poderia bombar tanto na atualidade, quando eu tinha 13 anos, o meu canal no YouTube era de como fazer bombas em casa. Calma aí, lá. Fazer bomba, bomba, bum. Bomba, bum. Tipo assim, como, como tu achar itens em casa que todo mundo tem uh, e que dá para te produzir uma bomba com aquilo. É, e com 13 anos, né? Beleza, ensina agora aí que vai dar um corte. <risos> é, por exemplo, aqui, ó, uh, tu pegar salitre do Chile, tá? Que é um adubo de coqueiro e que tu compra em qualquer agropecuária aí, uh, tu misturar ele com açúcar tu consegue fazer uma bomba de fumaça, por exemplo. Tu põe fogo naquilo, aquilo enfumaceia o lugar inteiro que tu tiver, que, que tu acha que realmente o lugar está em chamas. É muita, muita, muita fumaça e é coisa que tu compra no agropecuário. agropecuária. É açúcar e o salitre do Chile. Tipo, de certa forma, legalizado. Legalizado. Uh, tem outra, tu pode fazer ter, o que eles chamam de TNT também, né? Que, uh, nem sei se é bom a gente ensinar essas coisas aqui, né? <risos> Porque foi, foi por isso que eu parei de fazer, porque o, o YouTube, me alguém me denunciou o vídeo, na, pensa, há 20 anos atrás, quase, 18 anos atrás, eu, já, eu tinha um vídeo com 100 mil visualizações, só que há 20 anos atrás era internet discada, ninguém acessava tão simples, então o, o meu canal estava começando a bombar lá, tinha mais de 100 mil, o YouTube já veio falar de monetizar. E daí ele olhou o vídeo e disse que eu não podia porque o conteúdo ensinava a produzir bombas. E daí eles tiraram o vídeo do ar, né? Caraca, aí eu, mano. Aí eu desanimei, né? Eu desanimei porque era um dos vídeos com mais visualização na época. 100 mil visualizações na época era, sei lá, ter um vídeo com 10 milhões agora. O pessoal Sim. mal acessava a internet. Pô, irmão do céu. Tu realmente é uma mente criativa, né? a gente inventa, né? Vai, faz de tudo um pouco. Aqui Caraca, também tô, tô com um projeto já aqui que parou por causa da, da pesca magnética, mas também para botar a bateria de lítio num patinete elétrico também, não, não quis comprar a bateria pronta, comecei a comprar a bateria de notebook usada, tira as células de lítio dele, comprei solda a ponta e tô fazendo eu mesmo a bateria pro patinete. Eu gosto de, de criar, eu tô sempre inovando aí, criando alguma coisa, sei lá, tem bastante conhecimento, e o YouTube também tá aí, se tu não sabe fazer uma coisa, tu escreve ali, ou em português, ou em inglês, tu vai achar algum maluco que tá ensinando a fazer aquilo. Rapaz, isso é pura verdade. Eu canso de dizer assim, por exemplo, ah, algum maluco quer aprender a tirar fundo, não pelo celular, mas pelo Photoshop, cara, bota lá, dai, dica, é. tutorial, tu vai ter uma aula, assim, sinistríssima. Sem dúvida, cara, tem pra tudo que é gosto, mas sem dúvida alguma tu faz uma diferença muito gigante. Porque eu tô surpreso. Eu chego até você pra falar de pesca magnética, aí no meio do rolê descubro, entre várias coisas, o cara sabe fazer bomba. <risos> <risos> é, eu estourava dentro de casa, porque eu não queria que os vizinhos ouvissem o barulho. Né? Ah, tá, tua mãe ou tua esposa ficava super feliz. Era mãe nessa época aí, eu esperava ela ir trabalhar, daí eu fechava as portas de casa, botava, eu tinha uma TechPix, que é que lembra aí da época da câmera Nossa. TechPix. Pegava a TechPix, botava no tripézinho ali, e acendia com um pavio, todo cagado de medo, me escondia atrás de uma mesa deitada e explodia dentro de casa. <risos> Pensa na merda. É, não. Daí eu botei, e daí eu não, não tinha noção do perigo. Eu botei, em vez de eu só explodir a bomba, eu botava, uh, botava prego dentro. Um negócio meio suicida, assim, né? Que pra isso? Ver, eu queria ver o estrago acontecer. Então bah, voava prego nas portas, nas paredes. Daí eu saí arrancando os pregos antes da mãe chegar. Daí. <risos> ah, o que, que é esse arranhão aqui na, na parede? Eu, ah, caiu uma escada. Caiu a, a vassoura ali, raspou. Vai indo. É, como é que é o nome da esposa mesmo? A esposa é a Gabriele. Gabriele. Gabriele, como é que é hoje? Fala aí como é que é hoje. Como é que é hoje, ele perguntou. Ah, é terrível. Ela disse que é <risos> terrível. Ela não pode ser de casa, não. As paredes estão todas marcadas. Ela disse que as paredes estão todas marcadas, mas daí não é mais de bomba. daí Agora é por causa desses ferros sujos que eu trago, né? Porque eu pesco as coisas, no início eu pegava os ferros e, e doava para algum catador, coletador aí de recicláveis que passava, né? Mas eu comecei em lugares que esse pessoal não estava passando. Então eu comecei a levar para casa e eu pensei, bom, eu não vou deixar o lixo na beira do rio, senão não meu trabalho não serve. Não é só mostrar o que eu achei e deixar tudo no, na beira do rio para a enchente vir e levar de volta. E daí eu comecei a trazer para casa, e quando dá uma boa quantidade, eu, eu vendo na, no ferro velho, né? E daí é, come uma grande. começou a acumular, né? Bota uma caixinha ali, bota mais um ferrinho aqui, daí comprei um tonel de 200 litros para guardar os ferros, daí o ferro era muito grande, não cabia no tonel, pendura na parede, escora aqui, escora ali, daí chegou uma hora que não não cabia mais nada nos fundos de casa, né? Eu tive que vender. Daí deu Nossa. 360 quilos de ferro. Hein? Como? 360 quilos de ferro. Cacetada. É. Cara, e ninguém... Sei lá, tu mora em condomínio? Qual é? Não, é uma casa... Uma de casa rua normal. Isso, com parte na frente e nos fundos. Caraca, mano, que que o que os vizinhos falam? Porra, Cara. o colega é maluco. Eu, ah, no início eles achavam, talvez que eu era meio louco, porque eles viam eu chegando com um caiaque e umas barras de ferro enorme tudo enferrujado, levando para dentro de casa, né? Daí atravessava com o caiaque, atravessava com as barras, daí eu comecei a... Tu viu que antes tinha os ferros tudo solto nas minhas pernas, né? Daí começou a ficar meio Sim. perigoso aquilo. Daí eu peguei uma daquelas cestas que o pessoal leva fruta de plástico, comecei a botar os ferros todos na, na parte de trás do caiaque mais organizado. Daí eu passava com as barras de ferro primeiro, depois eu passava com aquela caixa pesando 40, 50 quilos de ferro, atravessando a casa. Daí eles ah, começavam a olhar estranho, pensava: pá, tu pesca? Porque viu de caiaque eu só dizer que eu pescava, não falava o que que eu pescava. Né? Da... <risos> daí eles começaram a achar estranho que eu entrava com, com aquelas caixas e tal. Daí eu decidi botar um adesivo atrás do carro com o nome do canal. Sim. A aí eles olharam o nome do canal e decidiram pesquisar no YouTube. Aí eles vieram, até alguns vieram falar comigo. Ah, eu te vi entrando com isso, mas achei que tu pescava peixe. Daí botei no canal para ver o que, que tu pescava. Era arma, revólver, pistola, garrucha, faca, monte de ferro. <risos> eu falei, pois é, é um pouco diferente do normal, né? Cara, tem peixe gato, tem peixe boi, tem peixe é. pistola. Tem... É, o camarão pistola, né? Também. Aí, tá vendo? Tem um monte de coisa. E eu já peguei peixe na pesca magnética também. Ah não, para Peguei peixe Como? vivo Eu tava pescando no alto de uma ponte Eu não tava nem com um caiaque E eu puxei uma lata de azeite Da época que os azeites vinham naquelas latas de metal da, da soia, por exemplo E tinha um furinho na lata E quando eu terminei de puxar ela Eu virei para tirar o, o lodo E saiu o um peixe de dentro da lata Caneco o peixe estava dentro mas tu jogou ele de volta? Tá, aí, devolvi, devolvi, meu... devolvi. Não, devolvi, ele era um filhotinho, ele desse tamanho, um assim. E, e tem um vídeo que não saiu ainda, vai para o ar, vou ver até se eu edito essa, essa semana, que eu achei uma barra de ferro enorme também, e eu puxei ela, e dentro tinha, tinha, a barra tava meio corroída no lado, dentro tinha um cascudo, não sei se tu conhece esse peixe, peixe cascudo, é um peixe bem feio. E ele tava ali dentro da barra e com os ovinhos, não sei ah. se, a, se a câmera de ação conseguiu pegar, mas dava para ver claramente uns ovos laranja e ele tava deitado em cima dos ovinhos e ele ficava cuidando dos ovinhos. Daí, peguei a barra de ferro e botei de volta no, no lugar onde eu achei, né? Pô, cara, que massa. É, eu uma coisa que eu, tu nem espera, é lixo, né? Alguém jogou a barra e o peixe usou de, de casa. É, certeza, né? Tipo, a natureza vai dar conta para poder fazer alguma coisa do melhor que ela pode fazer com aquela porcaria que o humano jogou lá, né? Sem dúvida. Porra, cara, isso é muito maneiro. Muito maneiro. Cara, veja só. É... Primeiro, né? A gente está conversando aqui e nem te agradeci publicamente, mas vou fazer isso. Galera, Leonardo é uma pessoa ex excepcional. Me tratou e me recebeu super bem. Tá? Então... Quem tiver dúvida, quem quiser entrar nesse meio, pode conversar, puxa ele lá na rede social dele, vai estar na descrição do vídeo aqui, e ele pode te dar todas as informações, trocar essa ideia. Porque sabe, Léo, é, muitas das pessoas é, acham que tanto você quanto eu, quanto as pessoas que estão no YouTube, são inacessíveis. Sacou? E tem uma grande parte que de fato é, pelo Sim, tamanho do canal, certo. né? Mas, cara, eu fico muito contente da gente estar tá batendo esse papo aqui, tá? Pelo menos do primeiro episódio, de entre outros que eu vou lançar, coisa que você nem tá sabendo aí, tá? Então a gente vai fazer várias interações com outros uh, esportistas de pesca, pesca magnética. A gente vai fazer um negócio legal. Nessa TV que tem aqui de fundo, a gente vai soltar, por exemplo, teu vizinho lá quer participar, ele vai estar tá aqui ó, no fundão, é, só fecha na TV lá, ele vai estar tá ali no, no fundo mostrando o rosto dele, de, de outros mais, e vai poder interagir, trocar ideia com a gente. Então isso a gente vai trocar uma ideia, vou explicar para todo mundo. Como é que vai funcionar para difundir mais essa parada, essa cor? Ah, Com certeza, isso é uma baita ideia. Até para o pessoal, às vezes, que quer tirar dúvidas, né? Uh, que nem tu falou, né? De inacessível. Um diferencial que eu considero, pelo menos enquanto o meu canal ainda é pequeno, né? É que eu tento responder todo mundo. Se tu olhar os meus, os meus vídeos no, no YouTube, se olhar no Instagram, todo mundo... Ou se a pessoa não tem um comentário respondendo o que ela falou, pelo menos um like... E um coraçãozinho ali, eu deixo na, no comentário da pessoa. E todo mundo que vem me chamar no privado, eu respondo todo mundo. E, e quem me xinga também, eu não excluo o comentário, eu deixo o xingamento ali. Uh, como eu entrego muito, as minhas armas, eu achei 14 armas, né? Às vezes o pessoal fica até com receio de perguntar, porque acho que eu fiquei com as armas e daí eu posso me complicar, né? Uh, até quando eu te mandei a, aquele, a foto, né, da segurando a arma lá para ser a, a thumb do, do coisa, tu falou, bah, não vai dar problema... Né, a foto com a arma, mas todas as armas eu entrego para a polícia, né? então essas 14 armas que eu peguei até agora eu chamo a polícia, inclusive faz parte do, do conteúdo dos vídeos, eu entregando para a polícia, já ensinei também como vender as armas, foi um vídeo que que deu também bastante visualização, que é vender as armas, na verdade, no, no sentido de entregar para a polícia pelo estatuto do desarmamento, né que teve aquele estatuto que te pagava um valor para te entregar uma arma, então a arma não precisava estar tá numerada ou nada assim, tu só fazia lá um termo lá que tu preenche online e levava a arma lá na delegacia para trocar por uma grana. Não é o valor que uma arma se eu fosse vender uma arma na no mercado negro lá ia pagar 10 vezes mais, mas eu não gosto de, de fazer o errado, né? Então eu vou pelo certo para não me incomodar. E então sempre que eu acho uma arma, eu entrego para a polícia. Uns policiais gostam de receber as armas, outros não gostam, mas todos Ficam com a arma, né? O que eles fazem com a arma Eu não sei, mas todos eu filmo Entrego e publico eu entregando Ela, né? Pra eu me Ficar livre do de Qualquer problema, né? É, se resguardar, né, cara? É, com certeza Isso é bem importante mesmo Porque, afinal de contas, não dá pra saber O que que essa arma Tá fazendo ali no Rio Com certeza né? Tipo, eu acho muito estranho, de fato Uma pessoa de bem Que foi lá e pagou alguns milhares ali no objeto simplesmente desistir e jogar dentro do rio né? é mais fácil vender para outra pessoa se a arma está legalizada exato partindo desse pressuposto eu imagino que algo de errado tenha acontecido então né, se desfez ali você está corretíssimo vou entregar para os órgãos competentes né? vou filmar, vou me precaver e está suave é isso aí e já gera um conteúdo, uhum. né? Pô, só que é, você não... ver, a ideia que a tua esposa teve de filmar os bastidores mesmo doente, cara, tudo pro meio digital é conteúdo, irmão. É, e quando eu, até pra te ter uma ideia, um dos vídeos meus que viralizou no TikTok, por exemplo, ele tá agora, se eu não me engano, com 18 milhões de visualizações. Caramba! 18 milhões. Uh, eu tava fazendo uma live de um sorteio de um imã que o parceiro tinha mandado. E daí eu fui, eu tava com um imã de 300kg numa mão e o de 340 na outra. E eu quis mostrar uh, que um imã era mais grosso que o outro. E quando eu cheguei numa distância mais ou menos assim, como os ímãs são muito fortes, os imãs se grudaram, uh, na hora eles se puxam, né? parece até que eu tô empurrando com a mão, eles se puxam assim, e dá para ver a minha expressão de tristeza, porque é um imã que custa, cada um custa 400 reais. não é um, um imã barato. nunca ba mais não. vai soltar. Daí eu tá, estava eu preocupado com isso, né, que ou que eles tinham quebrado, ou que eles não iam conseguir mais soltar. Então, pá, daí eu faço aquela cara assim, nah", tal, e eu ah, achei engraçado aquele pedaço e eu decidi tirar um, um corte daquele pedaço e publicar no... No, no TikTok e o pessoal adorou a minha expressão de tristeza do Zima ter grudado, né? E o negócio bombou, então aquele lá deu 18 milhões, daí eu fiz um outro vídeo soltando os imãs. alguém na, na live, que estava na live, disse, ah, faz um soltando para a gente ver como é que tu faz para soltar, e eu nem sabia como é que eu ia soltar, na verdade, estava preocupado. Aí ah, eu Porque... inventou uma bomba... <risos> e botou no meio... É. E daí eu fiz um outro vídeo agora soltando os ímãs, então esse vídeo soltei ele há, há quatro dias, já está com 1,8 milhões de, de visualizações, que é eu soltando, daí eu tento com o pé de cabra, o pé de cabra não dá, daí eu pego uma faca, pego um martelo e o pé de cabra, daí eu meto a faca entre os ímãs, bato com o martelo, e quando abre uma brecha, daí eu enfio o pé de cabra e termino de, de soltar os ímãs. Só que o pessoal gosta de ver, porque eles estão louco pra ver que eu, que eu solte o ímã e ele grude de novo sem querer, né? O pessoal Certeza, gosta né? de... é de tragédia. O pessoal gosta de ver tipo, neguinho se lascando. É, bem por aí. É, como eu te falei, né? Dá aquele gostinho no fundo de ver tu no caiaque e fala assim essa porra vai virar. Vai. Vai, vai, vai puxar um bagulho aqui, ó. Vai virar tudo que ele pescou dentro. É, eu às vezes quando eu tô fazendo alguma coisa que parece que eu possa cair, eu já tento cantar a pedra, eu digo, ó, eu tenho muita experiência no caiaque, eu vou sentar aqui e não vou virar, eu digo, e se virar, vai virar conteúdo também, já, já vira comédia aqui, vai para um, um videozinho aí de eu me estoporando todo, perdendo os ferros tudo, dentro do rio. <risos> então, galera, é o seguinte, conteúdo aqui está sendo dado, não pedi em nenhum momento mas vou pedir agora: se inscreva no canal, tanto aqui do Com Podcast quanto do Leonardo Pesca Magnética e Detectorismo, certo? Hoje o YouTube tem a facilidade do arroba, graças a Deus, Senhor. Então, está muito mais fácil. Se inscreva no canal, acompanhe o conteúdo dele, o nosso conteúdo também. E Leonardo, mais uma vez. Obrigado por você ter aceito participar desse primeiro episódio para a gente poder se conhecer e trocar essa ideia. A gente vai continuar nossa conversa, não agora, né? Mas a gente vai continuar a desenrolar pelo WhatsApp, enfim. E assim que eu tiver o roteiro preparado, isso não vai demorar muito, a gente vai reunir todo mundo e fazer um barulho bem bacana e espero que você aceite o convite aqui. Com certeza, a gente está sempre aberto aí, e quem chama, a gente tenta ajudar, responder, e também aí estamos divulgando o teu canal, divulgando o meu, é um hobby legal, e limpa os rios ainda, então, o que eu puder fazer para propagar esse hobby aí, mostrar o que a gente faz, uh, e ajudar o tu também aí, que, que nos ofereceu esse espaço aí, a gente está disponível. Então, galera, vocês ouviram, Podem seguir ele, pode tirar dúvida, ele vai responder. E a gente também aqui. Do mais, minha satisfação imensa, uma boa noite a vocês e fiquem em paz. Manda ver. Encerra nós aí. Então tá. Valeu aí, pessoal, por participarem. Espero que gostem aí disso. Deem uma olhada no nosso canal ali, vejam tudo que...